E aí, como foi sua primeira vez? E aí, pessoal do outro lado? Tudo beleza? Eu sou Otávio Seixas e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje eu decidi falar sobre primeira vez. E não é exatamente aquela primeira vez que você ficou pensando. É uma tag chamada Minha Primeira Vez, onde eu vou contar pra vocês 13 primeiras vezes da minha vida. Minha primeira palavra... Foi quando, sei lá, eu acho que eu nem tinha nem um ano direito ainda, eu acho, não lembro. Mas eu sei que me contam isso até hoje, que eu tava no meu carrinho de bebê na cozinha e o povo tava, tipo, lavando louça, essas coisas, daí começa a ouvir uma voz esquisita do além falando, vó, vó. As pessoas já achando que era uma entidade sobrenatural, mas não, era só eu, criança, sim. Sei lá quantos anos, porque eu realmente não me lembro Falando vó Então, pra decepção da minha mãe, a minha primeira palavra não foi mãe E sim foi vó Número 2 é o meu primeiro apelido Na verdade, a minha mãe ela já colocou um nome pra mim Que fosse difícil pra encontrar apelido A intenção era conseguir um nome onde eu não fosse o primeiro da lista de chamada Onde eu não fosse o último da lista de chamada Que ela gostasse e que não fosse fácil de encontrar apelido Então eu sempre tive pouquíssimos apelidos justamente por isso Então o meu primeiro apelido foi Távio Número 3 é o meu primeiro animal de estimação. Eu não sei se eu tive algum outro animal de estimação na época em que eu não consigo me recordar da minha vida, ou seja, quando eu era muito criança, mas pra mim, na minha cabeça, que eu me recorde, meu primeiro animal de estimação foi um cachorrinho, um fox paulistinha, preto e branco, que eu dei o nome de Bolinha, e ele faleceu há, há dois anos atrás, assim que eu ganhei o ele. Foi muito engraçado, porque... Ele tava bem velhinho quando eu ganhei o ele, que parecia que ele já tava esperando que um outro cachorro viesse e depois de alguns dias ele faleceu, assim o estava em casa e ele faleceu foi bem interessante, porque antes mesmo de ele falecer e o Ailic ser pequenininho ele já ensinava algumas coisas pro ele. tipo, olha cara, você vai ter que fazer isso daqui quando você ficar grande, então foi uma coisa bem bonita assim, de certa forma que aconteceu triste, porque foi logo depois que eu ganhei é, o Ailic, mas foi bonito porque não teve aquele choque Ah, dois cachorros no mesmo lugar, a gente vai se adiar pra sempre tal. não, foi triste, mas foi bonito número 4 é a minha primeira viagem eu vou ser bem sincero, eu não consigo me lembrar da minha primeira viagem, mas muito provavelmente eu estava na barriga da minha mãe e fui para algum lugar que ela queria ir, porque a minha mãe, quando estava grávida de mim, ela decidiu fazer coisas inusitadas ou seja, eu já tinha problema desde a época que eu estava na barriga dela. Tanto que ela que estava grávida de mim e ela queria andar de avião. Então, eu não era uma criança foi muito normal já na barriga dela. Então, provavelmente, a minha primeira viagem foi na barriga dela para algum lugar que não deve ser muito comum. Número 6, a minha primeira paixão. Eu não sei exatamente. É, se conta, mas eu acho que conta Mas a minha primeira paixão foi a Power Ranger Cor-de-Rosa Do Power Rangers Mighty Morphin Tipo, há trilhões de anos atrás Então minha primeira paixão foi uma paixão platônica Por uma Power Ranger que passava na TV Globo Quando eu era tipo, uma criança que acreditava que eu ia ser escondido pelos órgãos E virar o próximo Power Ranger Me julgue! Número 7, minha primeira escola A minha primeira escola foi um parquinho Eu não sei se tem outro nome na cidade de vocês Mas foi tipo, eu chamo de parquinho aqui, a gente chama de parquinho E foi tipo perto de casa E cara, foi incrível Lá eu conheci os meus primeiros amigos, tive as minhas primeiras experiências Tive meu primeiro contato com mundo E criei os meus primeiros traumas de infância também Então, é, a minha primeira escola eu não lembro mais dela eu sempre aqui de casa Em algum lugar por aqui Número 8 O meu primeiro beijo O meu primeiro beijo Caralho Meu primeiro beijo foi com uma amiguinha minha De escola, acho que foi na Quarta série E o nome dela era catarina Foi o meu primeiro beijo E assim, ela me ensinou a beijar porque Na minha concepção eu só precisava colocar a minha língua Na boca dela e foi boa, então meio que ela já sabia. E meio que ela me ensinou. Foi isso. Número 9: Meu primeiro celular. Na verdade, eu não consigo me lembrar o modelo dele, mas ele era aqueles tijolos grandes que tinha jogo de cobrinha. Sabe. Enfim, foi meu primeiro celular E era incrível como, nossa, era super tecnológico e blá blá blá blá blá Mas foi meu primeiro celular Eu não lembro a marca, mas tinha jogo de cabelo. Qualquer... Número 10, o meu primeiro computador Bom, o meu primeiro computador Eu não sei nem se eu podia chamar de computador Porque não tinha nada o que fazer nele Nem internet pegava direito nele Ele era, tipo, muito velho Ele era muito quadrado, enorme E minha mãe, ela ganhou de um amigo delas então eu não cheguei nem a comprar. Então, esse foi o meu primeiro computador, tinha não tipo, Tinha como você jogar a paciência no computador Então eu achava que eu amei e ficava tipo, o dia inteiro jogando paciência Porque era uma criança sem um problema Enfim, eu sei jogar paciência Número 11 é o meu primeiro post no blog Eu não sei se vocês sabem, mas o canal ele tem um blog que por enquanto está abandonado, está o Léo tem alguns posts lá o primeiro post foi um post explicando o que era com coisas quem eu era, para as pessoas não acharem que era um blog aleatório mas eu pretendo dar seguimento com ele mais pra frente trazendo informações para vocês sobre várias coisas mas meu primeiro post do blog foi um post de apresentação número 12 é o meu primeiro vídeo o meu primeiro vídeo ainda está aqui no canal e é um vídeo que eu tenho tipo, muita vergonha ali porque eu tava com muita, muita vergonha então falando bem baixinho e é engraçado porque o canal ele tinha outro nome no começo E eu acabei mudando completamente a partir do segundo vídeo Então vale a pena vocês conferirem, o primeiro vídeo do canal ainda está no ar Então vamos lá dar uma olhada e enfim, vejam o quanto eu evoluí de lá pra cá Número 13, o meu primeiro vlogueiro, o primeiro vlogueiro que eu acompanhei primeiro vlogger que eu acompanhei é, de muito tempo atrás que foi a Gabi Fadel e, assim, cara, eu sempre gostei muito do trabalho dela, é, eu, eu sou muito mais velho do que pareço Então eu vejo vlogs, ó, há muito tempo Então o primeiro vlog que eu vi mesmo foi a Gabi E da Gabi eu fui conhecendo os outros, entende? Eu fui conhecendo o e a It, eu, eu nem sei se tá no ar Eu conheci a Sanjerini quando ela tava começando é, enfim, aí pessoalmente eu cheguei a conhecer a Gabi Fadel, que Foi tipo um sonho realizado no YouTube Space Numa festa que teve de 10 anos de YouTube Esse ano foi tipo o sonho da minha vida Foi tipo o máximo Porque se hoje em dia eu tô aqui no YouTube gravando E fazendo vídeos pra vocês E postando conteúdo E postando o que eu acho, o que eu acredito Sobre a vida e sobre as coisas É por conta da Gabi que, não sei, me mostrou um novo Uma, sei lá uma capacidade de poder utilizar a internet pra passar coisas que não fossem fúteis ou que não fossem típulas. Enfim, obrigado, Gabi. Eu sei que você nem deve lembrar de mim, mas muito obrigada por ter sido você inspiração pra criar o meu canal. É isso, aí. é isso aí, pessoal. Essa foi a tag Minha Primeira Vez. Eu espero que vocês tenham gostado das coisas novas que vocês estão sabendo sobre mim agora. E quem sabe, não sei, vocês queiram montar aqui embaixo as primeiras vezes de vocês. Nas coisas que vocês sentirem vontade de contar pra mim Não se esquece de se inscrever aqui no canal Pra poder ficar por dentro de tudo que tá acontecendo E me seguir nas minhas redes sociais É isso aí, até a próxima aí, falou! Vamos pintar o cabelo de azul? Vamos! Óbvio!